Agora, nós vamos vincular a advogada, a doutora Beatriz, as partes. Quais são as partes desse processo? O candidato titular e o vice. Poderia ser o titular e o suplente, no caso de senador. Agora, nessa vinculação, a gente já tinha cadastrado e nós vamos vincular as partes do, do processo. Nesse caso do nosso exemplo, é o governador, o candidato a governador e o candidato a vice. Então, a gente vai vincular a advogada Beatriz Ribeiro, que estava aqui cadastrada. Nós vamos vincular tanto para o titular quanto para o vice, mas poderia ser advogados diferentes. Poderia ser um para cada. Então, vamos lá. O Riquinho já vai fazer para a gente essa não esquecer de adicionar, importantíssimo, sempre adicionar. Perceba que vai para baixo a informação, a advogada vinculada à parte. E agora a gente vai gravar e vincular também o vice adicionando já foram os dois para a parte de baixo, gravamos. Então, nós temos agora os dois advogados vinculados, a mesma advogada vinculada aos dois candidatos, que são as partes do processo. Uma, só uma dica importante, finalizando aqui a, essa explicação, quando vocês inserirem os documentos dos advog do advogado, é muito comum, às vezes, a pessoa achar que a procuração que inseriu no SPCE, ela vai automaticamente para o PJE, mas ela só vai para o PJE quando a mídia foi entregue. Então, na hora que a parcial for entregue, vai aparecer o número do processo, vai aparecer aqui em cima, o número do processo, e aí vocês vão fazer a juntada no PJE, da procuração do advogado logo após a parcial. Mas eu já toquei nesse assunto em outros momentos, vou falar adiante, porque processo de prestação de contas sem a procuração do advogado juntada é ausência de capacidade postulatória e essas contas podem ser julgadas como não prestadas. Vamos ao próximo lançamento.